What's up, learners? Júlio Silveira aqui e hoje nós vamos falar sobre um pedaço de papel que só serve para enfeitar a parede. O certificado. Você pode ficar com raiva, torcer o nariz e discordar de mim. Não tem problema. Você tem a sua opinião e eu tenho a minha, Certo? Então, permita-me aqui dar a minha opinião sobre este assunto. O certificado. Quando eu entro em um curso, eu não entro buscando um certificado. Eu não quero um pedaço de papel que diz que eu sou capacitado para exercer uma profissão ou falar um idioma. Eu não quero isso. Eu entro em um curso, eu estudo para que eu possa aprender e ser capaz de exercer tal profissão ou falar o um idioma que estão me ensinando. Eu não preciso de um pedaço de papel com uma moldura toda bonitona e para provar que eu, o que eu sei fazer. Eu não sou contra os certificados. Eu sou contra as pessoas acharem que só pelo fato de ter um pedaço de papel que prova o conhecimento dela vai ser o suficiente para ela se dar bem no mercado de trabalho, se dar bem na vida, enfim. Não é bem assim. O mais importante é que você aprenda. Quando você entrar em um curso... Não entre pensando no certificado, o certificado é apenas a consequência do resultado dos seus estudos. Ingresse em um curso pensando em aprender, no quanto que você pode absorver daquele conteúdo, o quanto que você pode crescer, evoluir, pense nisso, não pense só em um pedaço de papel, porque se você ficar pensando só no certificado, você não vai dar atenção para o conteúdo, você não vai estudar direito, você não vai aprender direito, porque você só vai ficar ali contando no calendário os dias que faltam, né, para o curso acabar e você receber aquele certificado. E aí depois você vai fazer o que Ah, agora eu tenho um certificado, agora eu posso conseguir um emprego em qualquer lugar, eu posso conseguir um estágio, só porque eu tenho um certificado que prova o que eu sei fazer. Não é bem assim, não é bem assim, eu sou contra isso, sabe, esse tipo de mentalidade, esse tipo de pensamento. O mais importante é o que você tem aqui. Eu entendo que o certificado é um símbolo de tantos anos estudando, é o um símbolo daquele conhecimento que você adquiriu naquela escola, naquela instituição. Eu sei disso. E eu sei também que os certificados hoje em dia são, são muito requisitados por empresas, por universidades, porque afinal de contas é uma forma mais rápida, uma forma mais fácil dessas instituições ou empresas Uh, perceberem, realmente visualizarem que você fez determinado curso, né, adquiriu determinado conhecimento. Na teoria deveria ser isso, né? Mas na prática não é muito bem o que a gente vê não, né? Na prática a gente vê que as pessoas, que tem um monte de gente aí com certificados de universidades, faculdades, de, de cursos e tudo mais, porém o conhecimento que elas apresentam é muito baixo. Então, o, o, o que vale mais? Ter certificado ou ter realmente o conhecimento, de fato ter aquele, a, aquela inteligência, aquele, aquele conhecimento né, que você é, adquiriu. O que, que vale mais? O um pedaço de papel que prova que você sabe ou você não ter o um pedaço de papel e está aqui dentro? Está tudo aqui. Eu não preciso que nada é, comprove o que eu sei fazer a, a não ser eu mesmo. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Muita gente quando entra no meu curso de inglês fechado, por exemplo, pergunta assim Júnior, o curso tem certificado? O curso tem certificado? Eu canso de responder que sim, sim, tem certificado. Tem, sim. Eu recebo centenas de perguntas como essa. Apesar de eu já ter colocado no vídeo o explicativo do curso que tem certificado, as pessoas não assistem até o final e acabam perguntando o que está lá no vídeo. Então tem, tem certificado sim. Agora, eu, eu, eu não entendo essa obsessão das pessoas por um certificado. Sério mesmo, eu, eu não entendo. Ah, agora sim. Olha aí, ó, meu certificado, my certificate. Isso aqui diz que eu falo inglês fluente. Agora sim eu falo inglês fluentemente. Aqui é fluência, mano. Aqui é bilhinho, tá tirando. Hey, How's it? Going? Hey, hello. Hello. hello, my phone. O yeah. que? Yeah, yeah. yeah. What? O que ele falou? Phone? É. Ai oh, meu Deus, o certificado fala pra mim, por favor, fala por mim, fala por mim. Oh. Pois é, o certificado não vai falar inglês por você. Sinto te desapontar, mas não vai. Ah, Júnior, mas tem escolas e empresas que pedem certificado. Tudo bem, eu sei, eu sei que isso existe sim. Esse, na minha opinião, é um modelo arcaico, atrasado que determinadas escolas e empresas têm para avaliar um aluno ou um candidato. Não adianta nada você ter certificado se na hora do vamos ver, na hora da verdade, ó, na hora de mostrar o serviço, você não souber aquilo e não fazer direito. Eu já fiz vários cursos por aí, eu tenho vários certificados e eu nunca usei nenhum deles, Tá tudo aqui ó, dentro do meu armário. Eu nem me preocupei em poluir a minha parede com eles, não. Minha sugestão é... Se você tem uma parede cheia de certificados, eu sugiro que você vá lá, arranque tudo fora. Pode limpar e libere espaço para quadros mais bonitos ou uma bela decoração. Você só prova o seu conhecimento quando o coloca em prática. Estude para aprender, para ganhar conhecimento. Entenda de uma vez por todas, o certificado não vai falar inglês por você. Seja você mesmo o seu próprio certificado. Like pra ficar feliz, e se não gostou, dá dislike também pra ficar triste, sem problemas. Esse vídeo aqui não é todo mundo que vai entender o que eu realmente quis dizer. Mas você que entendeu a minha mensagem, você sabe o que eu quis dizer, né? Esse vídeo é pra você. Afinal de contas, eu sou professor e meu trabalho, além de ensinar, é instruir, mostrar realmente como as coisas funcionam. E nem tudo é maravilhas nessa vida. Eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém, não, hein? Olá! É assim que é a vida. Unfortunately, it is what it is. Inscreva-se no canal, ative o belzinho e acompanhe mais dicas lá no meu Instagram. O link está aqui embaixo na descrição. Arroba Oficial. Me segue lá no Facebook também e me siga em tudo que é lugar. Vamos lá. Ah, e mais uma coisa. Se você prestou atenção neste vídeo, eu quero saber que horas eram lá no comecinho deste vídeo. What time was it? So that's it for today. Thank you very much guys for watching. E lembrem-se todos, see you around. Bye. Mais uma vez de novo. Hey Jeff! How's it going? Have you seen my phone? Mano, que é belenco! Tá tirando! Hey! Hello! Hello! <risos> <risos> que? What? O que que ele falou? Fone? Identificado? <risos> Fala pra mim, por favor! Fala por mim! Fala por mim!